Luana, fui numa nutricionista ontem e ela me passou uma dieta para emagrecer. Você tá querendo emagrecer comendo uma barra de chocolate inteira? Não, mas não tem problema, sabia? Eu tenho que consumir 1.800 calorias por dia. E aqui diz que essa barra só tem 120 calorias. Olha aqui, quantidade por porção. 120 calorias, viu? Também fiquei impressionada, Para mim chocolate era muito calórico. Não, Dani, mas o que tá dizendo aqui na informação nutricional é que é referente a uma porção, e uma porção quer dizer três, três quadradinhos e não uma barra inteira. Mentira! Além da denominação de venda do produto, da quantidade, da data de validade, das condições de conservação e da lista de ingredientes, o rótulo deve apresentar a tabela de informação nutricional esta coluna vai apresentar a quantidade por porção de energia e de cada nutriente e essa indica o percentual de valores diários representado por essa sigla ele indica a porcentagem da quantidade de energia e nutrientes baseada em uma dieta de 2000 calorias mas os valores diários das pessoas podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. O valor energético são as famosas calorias, que representam a energia que o nosso corpo produz com a ingestão da porção do alimento. Geralmente, esse valor é expresso em quilocalorias, mas também pode ser em quilojoules. Os carboidratos são a principal fonte de obtenção de energia. Os açúcares são tipos de carboidratos e estão inclusos nesse valor. 50 a 60% das calorias totais consumidas em um dia devem ser derivadas dos carboidratos. As proteínas podem formar enzimas, moléculas de transporte e estruturas, como o colágeno, e são formadas por aminoácidos. Nossa dieta diária deve incluir aproximadamente 15% de proteína. As gorduras totais incluem todo o tipo de gordura presente no alimento, ou seja, as saturadas, poliinsaturadas, monoinsaturadas e as trans. Também chamadas de lipídios, as gorduras auxiliam no transporte de compostos lipossolúveis, como certas vitaminas, além de fazer parte das membranas celulares e servirem como reserva energética, formando tecido adiposo. Nossa necessidade diária de lipídios está em torno de 30%. As gorduras saturadas geralmente são sólidas em temperatura ambiente. Devem ser consumidas com moderação, pois podem aumentar o risco de doenças cardiovasculares. As gorduras trans estão principalmente em produtos industrializados e são formadas por um processo chamado hidrogenação. Elas não têm função no nosso organismo e fazem mal à saúde, por isso, deve-se consumir o mínimo possível. As fibras alimentares auxiliam no controle das taxas de glicemia e colesterol e na manutenção das disfunções intestinais. O sódio é um micronutriente importante no nosso organismo, mas é considerado um vilão quando ingerido em grandes quantidades, pois pode causar retenção de líquido e aumento da pressão arterial. Ele está presente no sal de cozinha e em alimentos industrializados, mesmo os que têm sabor doce. Por isso, é sempre bom ficar atento. Luana, fui na nutricionista de novo e ela falou que é muito importante ver os rótulos dos alimentos na hora de comprar. Disse também que nós vamos olhar só para as calorias, porque os produtos podem ter a mesma quantidade de calorias, mas quantidade de carboidratos, proteínas e gorduras é diferentes. Pois é, Dani. Essa banana que você está comendo tem a mesma quantidade de calorias daquelas três, daqueles três quadradinhos da barra de chocolate, só que com menos gorduras, mais fibras e vitaminas, o que não é bom só para emagrecer, mas também para a saúde.